eu preciso pensar, né? eu preciso levantar esses elementos. E do ponto de vista social, quais características humanas gerais da comunidade que seu negócio está inserido e que podem afetar o seu desempenho, né? Então, novos comportamentos do consumidor, uma classe social se destacando, uma expectativa de vida que aumenta, um controle de natalidade que diminui, tudo isso impacta socialmente no negócio, né? Se eu não tenho clientela, eu vou criar um negócio que não vai ter cliente, né? Eu tenho que buscar lá a maior quantidade de público possível, né? Ou doenças que surgem, né? Ah, por exemplo, o vírus, né? A Covid, é, do ponto de vista social, né? A gente tem o, o, a questão da quarentena, do isolamento social, né? Mas é, é, do ponto de vista... Das oportunidades para as empresas que vendem produtos médicos, né? Foi uma baita oportunidade para elas, né? Vendendo máscara, luva, álcool em gel, a LisaForm, né? uma empresa que cresceu, né? É, é, acho que é da Johnson Johnson, aquele sprayzinho lá que desinfeta, é, dizem, né? Que desinfeta 99% de, de vírus, né? E, e, e pode ser utilizado ali para desinfetar as coisas para o COVID. Então, percebam que. São fatores ali que podem influenciar no meu negócio, tá? E o último fator é a tecnologia, né? Então, tendências que podem afetar o rumo da sua empresa. Então, quais estão tá, surgindo novas tecnologias? Quais seriam? Elas podem me ajudar no meu negócio, né? É, a quantidade de profissionais disponíveis de nível técnico, a possibilidade de atender outros mercados pelo baratamento de uma, de uma determinada operação. Então, são vários elementos ali, várias perguntas que vocês podem é, a, adaptar para responder tá? Se tem ou não tem, se tem esses fatores de influência ou não. Obviamente, podem ser utilizados outros, não precisa ser só esses, mas vocês podem adaptar esses aí que tem aí no slide, tá? E a, a, o, a segunda, o segundo instrumento auxiliar para análise de SWOT é a matriz GUTI, né? Então, eu mostrei para vocês lá no outro videozinho. É fantástico. A gente devia usar isso no nosso dia a dia, tá? Inclusive, se vocês pesquisarem na, no Google Matriz GUT, é, planilha Excel Matriz GUT, vocês vão achar vários, tá? É, para a gente poder priorizar, né? Então, priorizar a resolução de problemas. Então, classificar cada problema pela ótica da gravidade do problema. G, né? GUT de G gravidade, urgência de resolução dele e tendência dele piorar ou com a rapidez ou de forma lenta. Então, ele é utilizado para planejamento estratégico, ou mesmo na aplicação em conjunto com ferramentas como diagrama de pareto, diagrama de Ishikawa ou ciclo PDCA, né, que é o ciclo de planejamento, desenvolvimento, controle e avaliação. Então, são outros instrumentos aí que vocês vão ver ainda nas disciplinas de gestão. Ok? Então, gravidade né? da matriz Gucci, o que, que ela diz respeito? A intensidade ou o impacto que o problema pode causar se não for solucionado. Então, é sempre quantitativo ou qualitativo. É uma pontuação, uma escala que vai variar sempre de 1 a 5. Os três, tá? A gravidade, a urgência e a tendência. A gente trabalha com a mesma escala. Não pode ser de 0 a 4, nem de 1 a 6, é de, de 1 a 5, tá? Então... Um, sem gravidade. Dois, pouco grave. Três, grave. Quatro, muito grave. E cinco, extremamente grave. E a gente tem que prestar muita atenção na hora de colocar essa escala, tá? Se botar tudo como grave ou extremamente grave, não vai adiantar fazer, aplicar o instrumento, tá? Nem tudo é urgente, é extremamente grave. No nosso dia a dia, nossas tarefas, tá? Se a gente tivesse o hábito de usar essa matriz é bem simplesinha, só a gravidade, a urgência e a tendência, de 1 a 5, e listasse isso todos os dias no celular, nas tarefas, ou num papelzinho, numa caneta, ó, amanhã eu tenho que fazer cinco coisas. O que é que é sem gravidade, que eu não, não vou me incomodar se eu não fizer amanhã, se não der tempo, por exemplo? Ah, sei lá, é, ir no mercado comprar alface. Então... É um, sem gravidade, né? O que, que amanhã eu preciso fazer extremamente grave para mim em cinco? Amanhã eu tenho aula síncrona com a turma da primeira fase à tarde, da 1 e meia às 5 horas, então é nota 5. tá? Amanhã eu tenho outra tarefa extremamente grave, que é tomar a vacina do Covid. Então, é cinco, tá? Ah, amanhã eu preciso fazer o quê? Ah, eu tenho atividades para corrigir. Da semana passada, né? Esse pode ser dois, pouco grave, né? Porque é mais importante eu tomar a vacina e dar aula síncrona do que eu corrigir a atividade, né? Claro que ela tem um nível de gravidade, mas ela não é urgente. Ela não é extremamente grave. Então, a gente tem que aprender a priorizar as nossas atividades como gestores, porque geralmente a gente não vai ter coisas simples para fazer, né? Geralmente a gente tem 10, 15 tarefas por dia, né? Então, a gente tem que analisar ali é, essas questões, tá? E a urgência, o que, que diz respeito à urgência? É a pressão do tempo que existe para resolver determinada situação em prazo. Então, um, pode esperar, dois, pouco urgente, três, urgente, merece atenção no curto prazo, quatro, muito urgente e cinco, necessidade de ação imediata, tá? Então, essa urgência, ela é sempre analisada pela pressão do tempo que existe para resolver determinada situação. Então, basicamente, leva em consideração o prazo para resolver um determinado problema e pode ser considerado como problemas urgentes, prazos, por exemplo, definidos por lei ou um tempo de resposta para os meus clientes tá, ou para os meus usuários. Tendência, tá? É, é, urgência. Então, tá. Então, é, é gravidade, urgência e tendência. Então, o que seria tendência? Padrão ou tendência de evolução da situação, para analisar o problema, considerando o desenvolvimento que ele terá na ausência de uma ação efetiva para solucioná-lo. Então, de 1 um a 5, 1, um, não vai mudar, né? 2, irá piorar a longo prazo, essa tendência, 3, irá piorar a médio prazo, 4, irá piorar a curto prazo e 5, irá piorar rapidamente. Então, essa tendência ela representa ali o potencial de crescimento do problema, a probabilidade desse problema se tornar maior com o passar do tempo. Tá? Então, como aplicar essa matriz GUT? Tá? Tem, tem cinco passinhos ali, é bem simples, gente, é bem simples. Primeiro, passo um, listar os problemas, depois classificar para cada uma das três variáveis. Então, eu vou classificar a gravidade, depois a urgência, depois a tendência. Três, fazer o ranking dos seus principais problemas e eu vou multiplicar as três notas. Eu vou multiplicar a gravidade vezes a urgência e vezes a tendência. E aí eu vou ter uma pontuação, né? Então, ali eu vou analisar onde estão meus pontos fracos, que são os ranks principais né, com os problemas. As pontuações mais altas eu vou dar prioridade. Óbvio, né? O que tiver pontuação baixa, é o que não tem prioridade, né? O que pode ser feito para depois. E aí... Na etapa 5, eu vou elaborar planos de ação com prazos e pessoas responsáveis para solucionar ou diminuir os problemas. É assim que a gente põe a bagunça em ordem, tá? Então, e aqui a gente pode comentar 10 motivos para usar a matriz GUT, né? Contribui para tomada de decisão, facilita a alocação de recursos, é uma ferramenta de apoio e planejamento estratégico, é simples de fazer, a gente até uma criança de seis anos, se você explicar, ela consegue fazer. Pode ser utilizada por qualquer empresa ou setor, independente se é uma grande, pequena ou média. É um formato de matriz que facilita o preenchimento e a visualização dos atributos. É, uma, é uma, uma matriz simples, né? Permite a priorização de resolução de problemas de forma assertiva, porque aí você tem certeza, não vai no olhômetro, né? Não, eu acho que isso aqui é o mais urgente. Mas a matriz, ela te dá com precisão e ela categoriza. O difícil não é dizer os problemas que a gente tem, mas, é, elencar, classificar, ranquear a ordem de urgência deles, né? Do classificar em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Priorizar ali, né? Identificar ali o que é mais urgente. Foco na diminuição de problemas mais sérios. Também pode ser aplicada para uma realidade pessoal, que eu falei para vocês, e é uma ferramenta que pode ser aliada a outras, né? E a terceira, o terceiro instrumento auxiliar são as Cinco forças competitivas de Potter, né? Tem seu professor Michael Potter, ele tem vários livros da área de gestão, tá? Provavelmente vocês já vão ouvir falar dele ou, ou ler algum material, algum artigo dele ou capítulo de livro. Então, ele é professor na Harvard Business School e ele trabalha na área de administração e economia, tá? Então, é um modelo de análise mercadológica e o objetivo é explicar os fatores que influenciam o mercado e que afetam o comportamento de compra, tá? Então ele é recomendado normalmente para qualquer organização que queira analisar a sua concorrência, identificar estratégias e ações futuras para a obtenção da vantagem competitiva. E aqui no canto direito tem a, um diagrama né, com as cinco forças competitivas de Potter, né? Então, o modelo, ele estabelece cinco forças. Rivalidade entre os seus concorrentes, a ameaça de novas empresas, a ameaça de produtos e serviços substitutos, poder de fornecedores e o poder dos compradores, tá? Competitividade da concorrência. Então, a gente vai analisar a disputa por posições táticas, né? Então, eu vou analisar ali, por exemplo, qual é o preço da minha concorrência? É mais baixo ou mais alto que o meu? Quais propagandas a minha concorrência faz? Será que eu estou fazendo a propaganda do jeito certo? Né? É, meu concorrente introduziu novos produtos, será que eu também posso introduzir? É o olho de Tandera aqui, né? <risos> é o olho grande. E, e o quarto elemento que eu posso analisar, eu posso melhorar os meus programas de distribuição do meu produto? Né? Como que a minha concorrência faz isso? Né? Outro elemento de análise, outra, outra força, né? Risco de no... a segunda força, risco de novos entrantes, né? Então, é, analisar ali as novas condições de mercado, né? Uma vez que um novo concorrente pode entrar e a presença dele pode criar barreiras, né? Para a minha empresa, pode até prejudicar o meu negócio, né? É... Dar um exemplo, né? A minha tia, ano passado, ela abriu um restaurante, né? E. Do lado dela tinha outro restaurante, que já estava lá há muitos anos, acho que uns cinco anos, que era a concorrente dela, né? Então, quando ela entrou, ela não era conhecida no mercado, né? Lá no, no, no, no Mundo Car. Então, para ela fazer o nome dela e ficar conhecida, ela fazia uma promoção, que eu acho que, se eu não me engano, buffet livre era a 14,90. Era uma uma comida deliciosa e super barata. Só que o, o buffet livre do do restaurante do lado, se eu não me engano, era R$ 25,90, era uma coisa assim. Então, a, a fila do restaurante dela começou a crescer e começou a crescer e começou a crescer. Então, tipo, ela era um novo entrante, né? Ela era um risco ali, era um concorrente ali, um risco é, para o restaurante do lado, né? Então, depois de umas duas semanas, uma semana, o cara teve que baixar o preço, né? A concorrência teve que baixar o preço, porque senão ia perder a clientela para o restaurante da minha tia, né? Então... A ameaça ela é alta quando a economia de escala é baixa, o capital necessário é baixo e a diferenciação de produto é pequena. Né? Então, por exemplo, assim, se eu faço a mesma coisa que o meu concorrente faz, mas o, o, o custo que ele, o capital que ele precisa para ter é menor do que o meu, ou é, o que ele precisa para produzir é menos do que eu, ele vai lucrar mais do que eu. Né? Então eu tenho que ir tentar montar uma harmonia aí dentro desses elementos, né? Ameaça de substitutos. Então, os produtos podem limitar um potencial de retorno de um mercado porque estabelecem um teto nos preços, né? Então, o ganho na relação custo-benefício, quando comparado aos produtos atuais, representa uma grande ameaça no mercado, né? Então, geralmente, quando eu quero quebrar o meu concorrente, eu baixo o preço, né? Eu, eu, eu, eu, eu baixo o preço. Foi o que aconteceu com a, com a Apple, né? A Apple era uma empresa de celular, que, claro, de computador e de outras coisas, que era considerada a melhor até então, né? Ela era boa e ela era muito bonita. Ela só não era barata, né? Que é o terceiro B. Então, é, as pessoas que não queriam comprar o um iPhone porque não queriam pagar caro, é, existia um diferencial competitivo na Apple, né? aí surgiram novas concorrentes, né? E, por exemplo, a Samsung começou a melhorar os seus smartphones, a Xiaomi, né? Começou a fazer um produto bom, bonito e barato, que custava três vezes menos. Agora dá uma aumentada por causa do dólar, né? Mas então a gente consegue... Tem produtos aí que são uma ameaça de substitutos, né? Então, a fatia que a Apple tinha no mercado de smartphone reduziu consideravelmente com a ameaça desses novos substitutos, né? Ou seja... Eu faço a mesma coisa que você, só que cobrando muito menos. É, e a, a quarta força é o poder dos fornecedores, né? Então, o fornece, é, fornecedor é quem fornece produto, né? Matéria-prima, né? Então, eles podem fornecer um poder de barganha sobre os participantes do mercado quando ameaçam aumentar os preços ou diminuir a qualidade que existe nos produtos. Se eu tenho um único fornecedor que faz isso, eu fico à mercê dele, tá? É, isso se chama cartel, né? Monopólio. Então, é complicado quando só tem um fornecedor, né? O, o, o poder do de barganha do fornecedor, ele pode quebrar a gente, né? Então, ele é alto quando a disponibilidade dos produtos substitutos é baixa, né? Quando ele é a única pessoa que fornece aquela matéria-prima, eu estou à mercê dele, tá? O custo de troca dos compradores são altos e a importância do comprador para o fornecedor é baixa, tá? E a última, a última força, né? A quinta força de Potter é o poder dos compradores, dos clientes, né? Porque o cliente, ele influencia o mercado, porque ao forçar o preço para baixo, ele pode demandar, se o meu concorrente cobra menos, é, eu posso baixar o meu preço também, mas eu, eu, eu quero uma qualidade igual ou maior ou mais serviços, tá? É, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A... Eu ia numa cabeleireira fazer luzes, que ela era muito boa, ela era melhor em luzes. E ela ganhava dinheiro igual a água antes da pandemia. Ela tinha carro, ela tinha casa, ela tinha... Ela vivia com... comprando coisa cara, porque a gente ia lá, a gente via, né? A gente tinha muito contato lá com ela, então, sapato caro, bolsa caro, eu olhava assim aquele negócio e dizia, meu Deus, ela tá nadando em nota de 100. E aí veio a pandemia, e ela não comprava caro naquela época, tá? Era um preço bom, mas não era das mais baratinhas, tá? Mas não era cara, não, como esses salões aí que cobram um absurdo. Daí veio a pandemia e quebrou ela. Não quebrou, na verdade, ela ainda tá funcionando e tal, mas ela teve que mudar de sala, teve que vender carro, teve que reduzir o custo de vida dela, né? Porque Porque ela não podia aumentar o preço por causa da pandemia, né? Porque as pessoas estavam ganhando menos, algumas pessoas estavam desempregadas. A qualidade do serviço, ela não podia baixar. Né? Porque ela não ia fazer metade do cabelo, ela ia fazer as luzes igual. Mas o que, que ela teve que diminuir? A qualidade dos produtos, dos, dos, dos produtos químicos, dos shampoo, do, dos, dos produtos que ela aplicava nas clientes, né? E aí ela perdeu muita clientela por causa disso, né? Porque é, para não aumentar o custo para o cliente, ela acabou diminuindo, isso não pode ser feito, né? Se eu baixar o preço né, é, é, do produto, eu tenho que manter a minha qualidade. E tem empresa que consegue fazer isso, tá? E aí é assim, é a maldade, a malícia que quebra a concorrência. É manter o preço, ou baixar um pouquinho o preço, mas manter uma qualidade maior ou um, um maior serviço em qual empresa vocês vão. Na que paga mais caro e tem um serviço meia boca, ou na que cobra mais barato e ainda tem um produto melhor? Então, isso também é uma força competitiva, tá? O poder dos, dos clientes, né? O cliente vai sempre um dia melhor e mais barato. Então, os compradores conseguem ter uma capacidade de acirrar a concorrência dentro do mercado específico. E quando as forças são grandes, é que o mercado analisado apresenta-se menos atrativo e lucrativo. Porém, quando as forças não são tão intensas, o mercado é mais lucrativo e atrativo. Quando eu tenho menos concorrentes, eu posso dar a facada no meu cliente, né? A iPhone, por exemplo, antes, né? Ou até mesmo agora, mas é, é insano pagar o preço né, que eles estão cobrando agora dos produtos. Quem sabe que tem produto que faz a mesma coisa ou até melhor, custando três vezes menos, tá? Sendo assim, vamos, vamos para a prática agora. Então, vamos desenvolver essa análise SWOT. Primeiro, eu faço atividade para analisar o objetivo e a finalidade de, dos sete instrumentos de planejamento estratégico que é uma atividade bem simplesinha, pode ser feita em grupos até de quatro pessoas, e daí vocês vão entender, né? vão ler lá, leiam um o material complementar ali, todos os links que eu passei para vocês ali no Moodle, tá? Falando o que é análise SWOT, o que é a matriz GUT, se vocês não entenderam por essa explicação aqui, e passam para a prática, que é a atividade, tá? demais requisitos da, da tarefa, explicações e prazos estão no outro vídeo, ok? Então é isso, pessoal, é... é... Boa sorte, boa atividade, se cuidem e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até. Dúvidas, mandem mensagem pelo chat do Mudo.